alicate de molas de pressão, o furador e as respectivas molinhas. Neste caso, são dois machos e uma fêmea e as molinhas achatadas. Alfinetes, fita métrica ou régua, ferro de engomar e máquina de costura. Vou então começar dobrando o tecido, direito com direito, mas em forma de triângulo. Assim, direito com direito, alfinetar. Vou à máquina de costura e vou iniciar aqui a costura, rematando, continuo e deixo ficar aqui uma abertura, mais ou menos uns 3 dedos para poder virar ou deste lado ou deste. Eu vou optar por aqui, portanto eu aqui vou rematar, deixo ficar esta abertura, inicio aqui rematando, continuo, continuo até chegar aqui também rematando. Esta parte de cima não é para cozer porque está fechada. Já coci, deixei ficar esta abertura, como tinha dito. Cortar os cantos, este canto, assim. E vou cortar um pouco também, mais rente, mas não muito rente à costura. Dar o excesso. Vou cortar o cantinho. Esta parte da abertura não vou cortar, porque assim vai ajudar o excesso do tecido aí para dentro, sendo mais fácil. E vou cortar também este cantinho. Cortei assim. Agora vou virar para o direito. Vou buscar esta pontinha. Puxo e agora vou buscar a outra. Com a ajuda de um pauzinho vou arranjar os cantos. Vou passar a ferro. E meter a abertura para dentro. Arranjando aqui as costuras para ficar certinho. Já passei a ferro. A abertura está aqui para dentro. Agora vou à máquina de costura. Vou iniciar aqui a costura. Rematando. Vou cozer pela veirinha. Para poder fechar a abertura. Continuo por aqui. E termino também aqui. Rematando. Já costurei daqui até aqui, fechando também a abertura. E agora, para finalizar, só falta mesmo os botões de pressão. O biquinho está virado para vocês. Este é o lado direito e este é o lado esquerdo. Então, do lado direito, vai sobrepor o lado esquerdo. Assim. Deste lado, então vou colocar a fêmea e a mola achatada. Vou medir 2 centímetros fazer aqui um furo com furador a mola achatada vai ficar por cima e a fêmea por dentro e agora vou apertar vai ficar por cima desta como eu tinha dito por isso aqui em cima vai ficar os machos e por baixo vai ficar as molinhas achatadas. Portanto, vou medir 2 centímetros e furar. A molinha achatada fica por trás. E o macho por cima. E vou também apertar. Vou agora colocar a mola para baixo. Para poder marcar, ficando na mesma direção, está aqui a marcação, vocês não veem, mas está aqui a marcação, e eu vou medir são dois centímetros e meio, e vou também marcar na mesma direção. A molinha achatada fica por trás, e eu macho também por cima. E apertar. Agora vou apertar a primeira, para vocês poderem ver. Na parte de dentro vai ficar estas molinhas achatadas, que é para não magoar o pescocinho do bebê. Também coloquei duas molinhas, para o caso da primeira estar um pouco largo, tem a hipótese de poder apertar mais um pouco com a segunda. E agora para ficar do jeito que as mamás gostam, ponho aqui a mão aqui atrás. E a frente também puxo para a frente, assim. E agora arranjo. E está finalizado. Tenho outra sugestão. Tenho esta chupeta que eu ensinei a fazer. E por baixo deste vídeo eu vou deixar ficar o link para vocês verem. Portanto, aqui é para colocar a chupeta. Vou colocar a chupeta. E esta molinha. vender aqui a babete. E fica aqui o conjuntinho. Assim. Este é para menina, mas podem fazer também para menino. Tenho aqui os exemplos. Por exemplo, tenho este aqui também. Que é para menina. Só que esta medida é de 28 por 28. Tenho este aqui. É para menino. Podem fazer os conjuntinhos. E poder uh, vender. Que fica muito mais bonito. Mas vocês podem fazer qualquer tamanho, podem fazer maior, basta ser a medida de um quadrado. Este é 28 por 28, 28 por 28, 30 por 30, como podem fazer 35 por 35, vocês podem fazer qualquer tamanho, tem que ser a um quadrado.